Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Crente Gamer na área, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família. Espero que você esteja muito, muito bem no vídeo de hoje. Finalmente a espera acabou. Que dia, que dia feliz. Antes de eu entrar no assunto do vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, dá essa moralzinha para mim aí, beleza? Se inscreve aí, deixa aquele likezão e deixa um comentário também, que eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo, cara. Vamos dar uma olhadinha em como que tá ali o, o painel da Steam, né? Como que tá as avaliações, qual vai ser o valor do jogo? Já vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Olha isso daqui, hein? Então tá aqui, ó, passando rapidinho pela página da Steam, ó, preçozinho, gente, ó, preço de mãe, né, baratinho, 250 pila, baratinho, versão completa aí, 300 conto, pô, show de bola, vale, né, cara, vale demais. The Last of Us uma das maiores franquias do Playstation, né, do mundo gamer em si, e agora pra gente ficar aí bacana né para ver assim tudo certinho que a comunidade tá falando vamos dar uma olhada aqui nas avaliações vamos dar uma olhada já deixei aberto aqui para gente e cara só avaliação negativa olha isso daqui rapaziada só avaliação negativa. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Olha isso, só avaliação negativa. Tem uma coisa muito importante para falar para você, meu querido. É o seguinte, tá? Se você pretende aí, se você está pretendendo comprar The Last of Us para PC, eu tenho uma notícia para você. Não compre, porque está simplesmente horrível. Simplesmente horrível, gente. É uma das piores coisas que eu já vi no mundo gamer, cara. É uma das piores otimizações, não é, não é assim, ó, não é portabilidade ruim não, não é portabilidade ruim. É uma das piores coisas que eu já vi no mundo de PC, uma das piores otimizações que eu já vi, e eu vou listar aqui alguns motivos, quatro motivos na verdade, para você não gastar o seu suado dinheirinho com essa coisa horrível chamada The Last of Us para PC. Presta atenção aqui. Primeiro motivo, cara, para você não gastar seu dinheirinho com esse jogo que tá horrível, pelo amor de Deus. Primeiro motivo, é um tapa na cara do consumidor da Sony, cara, me desculpa, tá? Mas olha aqui, The Last of Us é uma das maiores franquias aí da Sony, ao lado de God of War, de Horizon Forbidden, enfim, Horizon, né? E, e, meu, e quando você vê uma coisa horrível dessas, pois assim, mano, não tem outra palavra, cara, é simplesmente horrível. Horrível essa versão para PC, definitivamente não vale seu dinheiro, e isso me faz pensar que alguém aprovou isso aí, né? Porque assim, né? Não sei se a galera testou, porque qualquer um que joga isso, que testa isso, percebe que tá simplesmente horrível. Mas alguém aprovou esse negócio, como assim, cara? Agora, por que, que alguém aprovou uma coisa horrível dessa, simplesmente para entrar naquela velha história? O que entrar, o que vender é lucro. O que vender é lucro, mas olha aqui, a Sony não precisa disso, meu. A Sony não precisa disso. Mas já tem um tempo aí que ela tá, tá assim, ó. Já tem um tempo que a Sony não tem merecido mais o posto de número 1 um no mercado gamer e, de, e tá deixando muito a desejar, muito mesmo. Então, isso aqui para mim, cara, é um tapa na cara do consumidor da Sony, cara. Segundo motivo para você esquecer The Last of Us pelo menos por uns bons meses aí meu amigo, os tais dos shaders infinitos e assim. É infinito mesmo. Sabe o que é shader, né? Aquele negócio que você faz um carregamento ali das texturas, um pré-carregamento das texturas para deixar o jogo otimizado. Né? E o carregamento dos shaders é uma coisa muito boa. A gente vê isso, por exemplo, no Warzone, né? Que se assim. assim, ó, se você for jogar o Warzone, por exemplo, sem carregar os shaders, é quase impossível uma jogatina estável. Entretanto, meus caros, no The Last of Us, Pasmem, pasmem! No meu caso, por exemplo, além de crachar algumas vezes na hora de carregar o, o, os tais dos shaders ali, é uma tela, fica ali uma tela carregando shaders, demorou cerca de três horas. Três horas, tá? Três horas. E, por, e pelo que eu ando lendo aí naquelas avaliações, vendo vários vídeos aí, tá? Isso tá acontecendo até em PC mais parrudo, tá? Até em PC mais parrudo. A duração em torno ali para carregar esses shaders é mais ou menos de duas horas, cara. Duas horas. E sabe o que é muito legal em tudo isso, rapaziada? Esse é mais ou menos o tempo ali da maioria das lojas online para você pedir reembolso. Quer dizer, você fica ali duas horas carregando os shaders e quando você vai jogar, você se depara com essa porcaria de otimização, e aí não dá para você pedir reembolso mais, porque você já estourou o tempo só otimizando shaders. Maravilha, né? Maravilha. E antes de eu entrar no terceiro motivo aqui, não esquece de se inscrever, deixar aquele likezão, você vai me ajudar bastante. Olha aqui, mais um motivo para você esquecer The Last of Us por enquanto, cara. É simplesmente, simplesmente uma das piores otimizações que eu já vi, como eu falei no começo do vídeo. Uma das pi, assim, sério uma das piores se não for a pior e olha aqui ó e olha que eu tô eu tô levando em consideração que a, eu acredito que isso aqui supera o Hogwarts Legacy que veio horrível em termos de otimização para pc porque aquele negócio né, gente você não compra um jogo de 300 contos para você ficar entrando ali no, no, no painel do Windows fazendo configuração assim fazendo configuração assada para ver se roda melhor no seu PC pô você não paga 300 contos para fazer isso. Pelo amor de Deus, né? E olha só, como a gente viu ali rapidinho aquelas avaliações da Steam ali, no, e vários outros vídeos, você pode procurar também no, no, no YouTube aí e tal, que não é só PC de entrada que está sofrendo, não. De repente você pode falar assim, ah, mas é porque PC de entrada, Não. Placa de vídeo aí, ó, 3070, 2070, tá sofrendo pra manter o game a 60 fps. E são hardware, meu amigo, que dá pra comprar 2, 3, PlayStation 5. Não tem cabimento isso, não tem cabimento isso. É simplesmente uma vergonha, senhora Sony. Simplesmente uma vergonha esse lançamento. Em alguns testes que eu fiz, que tá rodando aí de fundo aí pra vocês aí, no baixo, no baixo, teve horas que deu. 15 FPS, 15, e olha que eu tenho aqui uma RX 5600 XT, que ela é equivalente ou até superior em alguns casos a uma RTX 2060, tá? E meu, assim, simplesmente injogável, horrível a otimização, horrível. Eu deixei aí um trecho que, que bastante carregado, com bastante NPCs e tal, que é então, praticamente é o prólogo do jogo, né? E vocês vão ver aí como é que, é, enfim, cara... Ainda falando sobre a má otimização, esse trecho que eu, to, que eu, to, que eu deixei aí para vocês verem, logo que é logo no começo, que assim, cara, que é bem carregado de explosão de NPC, eu coloco ali entre baixo, médio e alto. E vocês vão perceber que muda pra, assim, muito assim, bem. Bem pouquinho o FPS, a diferença de FPS e de fluidez do jogo é bem pouquinho quando você altera entre baixo, médio e alto. E, e isso, eu tô com o FSR ligado, tá? Só para é, o parênteses aqui. E isso, rapaziada, denota a otimização pífia desse jogo, tá? Assim, horrível. Simplesmente horrível, meu amigo. Simplesmente horrível essa otimização. E o quarto motivo, cara, é assim quarto motivo é o seguinte, uma coisa que eu achei assim, cara, bizonha, bizonha nesse jogo é o tempo dos loads. Cara, eu contei o tempo aqui no meu PC, eu contei o tempo, o primeiro load para você entrar no prólogo ali, demorou sete Sete minutos, cara. Sete minutos. Nenhum outro jogo que eu tenho aqui no meu PC, nenhum outro jogo que, da, da atualidade que eu, tô, que eu tenho jogado, chega perto disso, mas não chega nem perto disso, cara. Aí você pode estar falando, ah, é porque você, crente, você tá no SSD. Cara, eu vi um, um, um review da galera do, do, do, do TecnoArts, se não me engano, e os caras, todo mundo ali com SSD, formataram o SSD para... É, jogar, fazer o teste no The Last of Us, os caras formataram e aí eu achei que era exagero dele quando ele disse a seguinte, a seguinte frase os loads tem que tá estar demorando em torno de 5 a 10 minutos falei, o cara tá exagerando, mano e aí eu vi esse negócio aí, aí eu vi no meu PC, 7 minutos de loading quer dizer que você espera ali 2, 3 horas pros benditos shaders, aí pra você entrar no jogo, de loading pra load é 5, 7 minutos pelo amor de Deus, cara é assim, na boa, guarda o seu dinheiro aí, meu amigo Guarda o seu dinheiro aí, cara E aí é o seguinte, cara Você pensa no tamanho da franquia No tamanho do nome da Last of Us E vê um resultado como esse, cara É deplorável Não dá pra entender como uma porcaria dessas Pode passar num controle de qualidade E ser vendido por 250 conto Pelo amor de Deus, cara E olha só, o mínimo que eles tinham que fazer Assim, na minha opinião é reembolsar todo mundo que comprou isso aí, porque meu, ó, a galera que tem aí, ó, pois nem quem tem ali uma 4090, é sério, gente, tem vídeo isso aí, ó, 4090 suando para manter o vídeo em 4K acima de 80 fps. Aí você pensa que uma placa de vídeo 40 4090 é mais cara do que um carro, meu amigo. É o preço de um carro, pelo menos, tá ligado? Assim, e, e não consegue rodar igual a um PS5 Não consegue rodar ali a 4K 120 FPS uma Um hardware que custa o um preço de um carro Isso é inaceitável, meu amigo É inaceitável Eu não recomendo você investir um centavinho suado seu nesse jogo Esquece, não investe Pula, pula para outro jogo, tá? Bom, rapaziada, o vídeo de hoje é esse Não é um vídeo bacana Realmente eu esperava muito mais nesse jogo, mas veio essa titica de galinha que vocês estão vendo. Que Deus abençoe vocês, não esquece de se inscrever, deixa aquele likezão aqui é, no vídeo, se inscreve no canal, comenta e é isso, até a próxima, Deus abençoe vocês, fui!